Mais de 200 cadeiras com até 70% de desconto Esquinta Black Friday e cadeiras Ofertas antecipadas toda semana Confira! Cadeira Folha Branca de R$ 305,90 por R$ Cadeira com Braço Imes e Eiffel Branca de R$ 299,90 por R$ 149,90 Cadeira Diretor Ohio Marrom de 709,99 por R 399. Cadeira Alegra marrom de 249,90 por R 149. Cadeira Gamer Mônaco preta e amarela de 699,90 por R 399. O maior e-commerce de cadeiras da América Latina traz para você os melhores preços. Confira www.ecadeiras.com.br.